Imbecilidades da Organização Mundial da Saúde. A imbecilidade da OMS é tão grande, que se seguirmos suas recomendações, Podemos fumar excessivamente, usar excesso de bebidas alcoólicas, usar drogas leves e pesadas, comer excessos de proteínas, de gorduras saturadas, de coisas doces, de medicamentos controlados para isso e aquilo. Enfim, são abusos que extrapolam toda a capacidade de processamento do fígado e demais órgãos. Sim, na concepção da OMS, todas essas coisas não nos dão riscos ao COVID-19. Entretanto, na concepção desses imbecis imbecilizadores, o que realmente nos protege desse COVID-19 é o uso de máscaras. Máscaras que impedem a oxigenação do sangue, pela constante ruminação do mesmo ar carregado de toxinas. Esses imbecis imbecilizadores também recomendam a nós, leigos de carteirinha, que devemos ficar confinados, como cegado gado fôssemos. Também recomendam mantermos dois metros de distância como se fôssemos nojentos leprosos. Outras recomendações desses sábios formados nas faculdades mais famosas do planeta. 1 um, – Não saiam para trabalhar e ganhar o sustento. 2 – Não saiam para a escola para aprender a largar a burrice. 3 – Não saiam para passear, para se divertirem e gozar o que de bom a vida tem a nos oferecer. 4 – Entrem em estado de pânico ao assistir os noticiários dessa perversa mídia que nunca tem nada a perder. Pelo contrário, eles deitam e rolam com a propagação das más notícias. O povo idiotizado fica se desgastando na frente da TV, na expectativa do surgimento da vacina milagrosa. Seguirmos as recomendações iniciais para sermos tão imunes quanto os animais irracionais. Nem pensar. Fica aqui um exemplo em comparação aos animais irracionais. As mães mesmo cometendo besteiras e não dando o leite materno, ainda assim, não tiram a imunidade dos seus bebês. Há uma estrutura mundial liderada por pouquíssimas pessoas que têm o controle da saúde, religião e mídia, controlando as altas chefias desses setores. Toda a massa humana, 99,6% estará sob controle. Eles, essas pouquíssimas pessoas, têm um livre arbítrio. Nós não, nós somos aqueles zumbis muito bem retratados nos filmes de Hollywood. Essa zumbização tem início na mente dos jovens, tais como... 1. Um, catecismo religioso distorcido para negar o Divino que há em todos eles. 2. Perversos videogames. 3. Algo barulhento, a que dão o um nome de música. Tais coisas tão sutis que eles na idade de adultos não se dão conta de que estavam sendo transformados em zumbis no passar dos anos. A ignorância em todos os sentidos da vida, que Jesus veio combater, sempre foi algo muito lucrativo para os controladores. Jesus sabia que no auge das mais altas tecnologias rádio, televisão, computador, celular sua profecia faria sentido. Conhecereis a verdade. Qual é o segredo de sermos imunes e saudáveis? Simples, extremamente simples. Ao usarmos alimentos saudáveis, ricos em nutrientes, fortalecemos todos os órgãos. Alimentos pobres, condimentos fortes e bebidas nocivas, danificamos estes órgãos. Nesse corpo de baixa capacidade funcional, ficamos vulneráveis às doenças. Milionários, doutores e letrados, todos estão morrendo por pura ignorância. Essa vulnerabilidade aumenta e triplica o número de mortes por causa dessa exposição massiva a esses noticiários sensacionalistas dos inescrupulosos. As pessoas ficam morrendo de medo, e é aí que o bicho pega por causa da paralisação parcial do fígado e demais órgãos. Isso, esse medo mortífero não é nenhuma novidade para os cientistas da psicologia. Desde quando a medicina dos homens pode suplantar a que vem de Deus? Havendo dificuldade de se encontrar ricas fontes naturais de nutrientes, há de se buscar aqueles preparados matinais, ricas fontes de nutrientes, vendidos nos supermercados. Nada daqueles comprimidinhos vendidos nas farmácias, de eficácia duvidosa e imprevistos efeitos colaterais. Quando chegar o tempo certo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é difícil, dificílimo conhecer, ver, a verdade no meio de tanta enganação e mentira, pois que, aqui, como no resto do mundo prevalece essa máxima, o pior cego é aquele que não quer ver, aprender. Povos de pele amarela como os índios da América e da Ásia, adeptos a vegetais, ricas fontes de vitaminas e minerais, proporcionalmente, poucos são atingidos por esse vírus. Quem está errado? Esses povos, ou os de pele branca que vivem dessa alimentação artificial? Poucos de pele amarela padecem de calvície. Entretanto, os de pele branca são campeões dessa estética que rebaixa a nossa autoestima. As doenças do corpo e da alma ainda fazem parte da evolução, mas assim que comermos somente aquilo que Deus destinou a nós, nós seremos tão saudáveis e imunes quanto os irracionais. Quanto às doenças da alma, você que chegou a esse ponto de livro, já sabe como se livrar delas.